Algumas séries conseguem a coisa maravilhosa que é ter o seu próprio spin-off. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse você também em cores. cores. A gente começa esse vídeo pedindo aquele like esperto, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e apertar o sininho, né? Por que, Júlia? Porque ele é muito importante. Com ele, vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos lá. Antes de começar o vídeo, caso você não saiba o que é spin-off. spin-off é quando um personagem ou um núcleo de uma série ganha a sua própria série, né? É uma coisa muito interessante, que normalmente é muito bom. E eu vou falar de private practice. Amor, amor. Bom, primeiro que a gente começa com a reizinha, que é Grey's Anatomy. E a gente pega a perfeita, que é a Kate Walsh, que fazia a Edson. Saudades, Edson. Saudades, Edson. E aí ela teve a própria firma, que é basicamente uma empresa de medicina privada. Que não é muito comum lá porque lá tudo é privado. <risos> e tiveram algumas temporadas, eu gostei muito das duas primeiras, eu não gostei tanto das outras, mas assim, focou muito na vida da, da Edson, todo o rolê dela com as situações que rolaram em Grey's Anatomy, o, o que ela superou, o Derek, tudo isso. Ela veio pra, pra Grey's Anatomy pra criar uma intriga, e ela saiu de lá com, a própria, com o próprio espaço. Então assim, ela mostrou que ela veio. É, e Private Practice é muito bacana, porque a amiga né, ela saiu de Private Practice e ela ganhou um espaço Sim. muito bom em Grey's Anatomy na série mãe, né. É muito interessante essa coisa meio MCU, sabe? <risos> Todo mundo entra no espaço do outro. Então assim, às vezes a Edson fazia participações especiais em Grey's Anatomy, às vezes alguém fazia participação especial em Private Practice. É, fica muito legal você ver esses personagens tendo vidas completamente diferentes. Mas sempre, quando é necessário, eles se encontram. O spin-off que eu vou falar aqui, a gente já comentou sobre ele. E a gente recomenda muito essa série, que é The Good Fight. The Good Fight, que é uma série filha de The Good Wife. Também, por si só, já é uma ótima série. Mas é aquilo, né? The Good Fight é muito, muito bacana. Porque eu acho que ela conseguiu potencializar o que faltava em The Good Wife, sabe? Sim. Principalmente em questão racial. E questão de LGBT, sabe? Eu acho que tinha uma diversidade que tava faltando em The Good Wife que The Good Fight chegou e falou, tá, bora resolver isso. E resolveram. É assim, eu acho Good Fight muito menos denso do que Good Wife. Uhum. Eu acho que eles são muito mais pé na porta e eu gosto muito mais disso. Eu sei que você gosta muito de sofrimento e gente sussurrando e, uhum. e plot. Mas eu gosto, assim, de coisas que estão acontecendo, eu gosto do caos. E The Good Fight tem muito caos. É. The Good Fight eu acho que ela acaba se adaptando às novas linguagens Sim. que a gente tem hoje de como se apresentar à TV, né? Porque The Good Wife, bem ou mal, ela foi naquela época de televisão, era da CBS, TV aberta e tal. Então era aquela coisa toda semana, o pessoal tinha que chegar e assistir. E agora a gente tem The Good Fight, que é direto do streaming da CBS. E aqui no Brasil é na Prime Video. Então assim. É uma outra dinâmica, e eu acho que a narrativa acaba tendo que ser diferente. Sim. Só que a série é igualmente boa, e ela meio... Como eu falei, ela tenta resolver problemas e erros que a série mãe teve. E eu acho que ela consegue muito bem. E ainda tem aquela questão básica de que o Trump está como sendo presidente. E, e assim, eles são uma firma de advocacia majoritariamente negra uhum. com uma mulher branca que está agora como sócia, que é democrata. Então assim, tem todo um discurso político muito intenso com toda a relação que tem com as políticas do Trump. A gente tá falando da série dela ter boas de representatividades e tal, mas eu acho bacana a gente ter um, uma, um sinal assim vermelho que ela... Não é algo ruim, tá? Mas ela acaba entrando numa parte racial e esquece um pouco da parte LGBT, principalmente da personagem lésbica da série. Mas é aquilo, gente, a gente tem que fazer recortes, tem que colocar às vezes coisas na balança e a gente tem que escolher às vezes uma parte pra focar um pouquinho mais. Série não se perdeu, ela continua ótima, tá na terceira temporada, termina muito bem e a quarta tá vindo aí. Caso você não tenha visto, queira saber um pouquinho mais, a gente já fez um vídeo falando um pouco dela. Dá uma olhada lá, depois volta aqui pra começar o que você achou. <risos> Eu vou falar agora de Angel, que eu acho que foi o primeiro spin-off que eu já vi na minha vida. Porque eu era adolescente. Angel é o spin-off de Buffy the Vampire Slayer. E é sobre o namorado dela, que é um vampiro, o Angel. Que eu adoro o nome dele, Angel. É ótimo nome. E toda a trupe dele, que tem, todas umas, umas, tem um demônio, tem uma mulher que vira um deus. Tem todo um rolê muito específico de Angel. E tem algumas temporadas, algumas vezes ele aparece em Buff, às vezes a Buff aparecia nele. O outro namorado vampiro dela também vai para em Angel porque ela não consegue namorar um cara que não seja um morto-vivo ou um demônio, infelizmente. As namorou... pessoas têm seus gostos. Você já namorou um demônio? Caso você tenha namorado um demônio, comenta a aqui. aqui? <risos> a gente não vai duvidar. Mas assim, a, a história toda era pra mostrar o misticismo da coisa. Porque quando a gente vê Buffy, a gente não tem isso. Quando a gente vê Angel, a gente vê os demônios, a gente vê os vampiros. Porque toda aquela galera é dessa galera. Não são os humanos. Não tem o um rolê dos humanos. Os humanos estão nem aí. A gente tá aqui na nossa. A gente está de boa A gente tá aqui. A gente às vezes lê um livro. Eles estão lá, assim, tentando evitar que o apocalipse aconteça, sabe? Eu falei, Pô, valeu. E tem o meu amorzinho, que é Amy Acker, quando ela ainda era um bebê, sabe? Ela ainda tava caminhando pra ser a perfeita sapatão que ela foi em Personal Winters. Porque lá ela já começou com o rolê sci-fi, assim, hardcore. E é isso, assim. Angel pode não ter sido uma série tão boa quanto eu esperava que fosse, porque a série mãe era muito melhor. Mas ela tinha uns pontos muito positivos. O spoiler que eu vou falar agora é a série filha de Vampire Diaries, que conseguiu passar ainda mais dela, que é The Originals. The Originals é uma série que fala um pouquinho do Klaus e da família dele, que são os vampiros originais, né? Eles que começaram toda a linhagem de vampiros e contam a história meio que da realeza desses vampiros. A série acompanha a história dos personagens ali daquela realeza, né? Que decidem voltar pra casa deles, que é em Nova Orleans. E é muito bacana porque a série acaba focando de uma maneira ok e boa até, pra ser bem sincero, na parte das bruxas. Porque em The Vampire Diaries, o núcleo das bruxas era horrível, assim. Era, tipo, ridículo, realmente muito ridículo. E eu ficava meio chateado, porque era a única pessoa, assim, não branca da série, e ela tinha o pior núcleo, sabe? Complicado. É, então foi muito legal. Quando eles foram pra Nova Orleans e The Originals começou, é, tem toda a rolê das bruxas e os vampiros que lá, né? Porque quando a Helisa sai... Alguém fica cuidando da casa, né? Sempre. Então tem todo esse embate, assim, que eles têm que voltar pra, pra cidade deles, mas acaba sendo um pouquinho o foco dos vampiros que a. É meio chato, né, depois de um tempo, depois de vários anos de My Empire Diaries. E é muito legal porque The Originals acabou, depois de um tempo, tendo um processo onde ele conseguiu ter o próprio espaço, a série conseguiu ter o seu próprio terreno e não dependeu tanto da série. Tanto que aconteceu que ela ficou melhor que a original, né? <risos> a original ficou melhor ainda. É, e a original ficou original melhor que a original. original. Exatamente. <risos> É, a série é muito bacana, não tem tantas temporadas quanto do Vampire Diaries, só que eu recomendo muito, caso você tenha meio que olhado todo pra Vampire Diaries, porque é a mesma mitologia, às vezes tem personagens que, de Vampire Diaries que vão pra The Originals, só que tem uma narrativa mais rica, mais focada e muito melhor assim de qualidade. Recomendo bastante. Eu adorei que nós dois falamos de vampiros. Exatamente. <risos> e agora a gente quer saber de vocês. Tem alguma série spin-off que vocês gostaram muito? Comenta aqui pra gente saber. Comenta aqui se você já assistiu. Acho que a gente comentou, né? Se você gostou ou não. Se você gosta de vampiros. Não esquece, gente. Se você curtiu esse vídeo, dá like. Compartilha pra gente poder crescer cada vez mais. A gente tem playlist. A gente tem vários vídeos aqui pra você poder assistir. Toda terça, quinta e sábado. Vídeo novo aqui no TV em Cores. Uhum. na próxima. Tchau, tchau. tchau.